Segunda-feira, meu amigo, um convite, acorde conosco, comigo, Gustavo Marques, Lívia Mendonça e toda a equipe da Record TV no novo Balanço Geral Manhã, seis e meia da manhã, caprichado. Estamos preparando aí um programa legal para você, mas eu não posso me despedir agradecendo tudo que esse programa, o RJ no ar, me proporcionou. Tudo que esse programa fez pela minha carreira profissional aqui no Rio de Janeiro. Ele sempre vai estar guardadinho aqui, ó, no meu coração. Sempre. Toda a equipe. Tá? Nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Segunda-feira, seis e meia da manhã, eu, você, você e eu, juntinhos, no novo Balanço Geral Manhã. Já estou te esperando, vem chegando o Fala Brasil, 11h50, Balanço Geral, 5h55, Cidade Alerta Rio Feriadão. Vamos já aí, ao vivo, todos juntos aqui na Record TV Rio. Tchau!